Olá, sou o Gabriel Lourenço e adivinha quem veio me ajudar de novo? Amanda Moro. Muito bem, obrigado, querida. Sim. Vamos lá. Hoje a brincadeira vai ser um pouquinho diferente, tá? Hoje a gente vai falar sobre como aplicar o rapé em outras pessoas. Então, vamos lá, você comprou o seu tipi, você vai aplicar numa outra pessoa o rapé. Tem alguns procedimentos, algumas dicas, né? Vamos colocar dessa forma, uh, que vão facilitar um pouquinho o processo para você, tá certo? Primeira coisa respeito Pela pessoa em quem você vai aplicar Ou seja, você não precisa mostrar que você é forte Que você tem força ou algo parecido Porque o impacto do sopro do rapé Não quer dizer absolutamente nada Se você não tiver uma boa intenção né? O rapé pode até ser muito forte Você pode soprar muito forte Mas a pessoa ela não vai ter o resultado esperado né? Então, na verdade, ela pode não... ela, Você pode, inclusive, traumatizar a pessoa Em relação à medicina O que é uma péssima ideia É um desrespeito até a própria medicina, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você for a... aplicar o rapé, sempre sopre o seu tipi primeiro. Por quê? Porque pode entrar algum bichinho aqui. Eu não sei onde você armazena o seu tipi, né, o tepi, mas o ideal é que você sempre faça um primeiro sopro, para ter certeza de que não ficou nenhum resquício do rapé anterior e para que não tenha entrado... Nenhum bichinho aqui ou algo parecido, tá? Senão é uma péssima ideia. Eu já vi essa situação da pessoa fazer o sopro e a pessoa que recebeu fala Nossa, tem alguma coisa estranha. Tinha uma formiga dentro do tipi, né? Imagina. Então vamos lá. Uh, quando você vai fazer o procedimento de aplicar o rapé, você também não fica conversando. Você, tem, você pergunta pra pessoa qual é a intenção que ela tem em relação ao rapé e você mentaliza isso na hora em que você vai aplicar, tá certo? Aí, como é que você faz? Você vai lá, pega o seu rapé, só vou simular aqui, ok? Você coloca o rapé na mão. Algumas pessoas, se elas vão aplicar em várias pessoas, né? Eu vejo muitos curadores, os pajés fazerem isso. Eles colocam um monte aqui e vai aplicando em todo mundo. Até aí, tudo bem. Se você vai aplicar só numa pessoa, você coloca o suficiente para fazer dois sopros, tá certo? Aí você fica com a palma da sua mão direcionada para a pessoa, você vai dando uma amassadinha, né? dá uma espalhadinha no rapé, pega metade, ok? E aí você oferece a ponta do tipi para a pessoa. Ela pega na pontinha do tipi e encaixa no nariz. E aí você faz o sopro, tá? Não precisa enfiar a ponta toda. Explica para a pessoa, ela não precisa enfiar a ponta toda dentro do nariz. É só a pontinha, é só encaixar. Também não pode ficar afastado, porque senão na hora que você faz o sopro, Vai encher de rapé o rosto da pessoa, pega rapé no olho, é péssimo isso, tá? Tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo já passaram por essa situação, ok? É, você precisa orientar a pessoa que vai receber o rapé. Não é de qualquer jeito que ela recebe o rapé, simplesmente vai lá e coloca no nariz. Existe um procedimento de respiração para que ela tenha segurança na hora de receber o rapé. Então é muito simples, é muito fácil, tá? Simplesmente respira fundo, trava, travou. Aí coloca a pontinha, primeira narina, respira pela boca. Trava de novo, recebe o rapé na segunda narina. Continua respirando pela boca por um tempo, depois vai suando o nariz o máximo que puder. E aí por último dá aquela última puxadinha, né? Muitas vezes a pessoa acaba fazendo uma limpeza, ok? Mas essa puxada final do, do, do, do rapé pelo nariz, normalmente se faz depois que você dá uma limpadinha no nariz, tá? Tá? Fica como dica, porque se você fizer isso antes, o rapé desce para a garganta e a possibilidade de você fazer uma limpeza involuntária acaba sendo muito grande, tá certo? Bom, outra coisa importante é a respeito do sopro. Então, respeite a pessoa em que você vai aplicar o sopro. É, o sopro que eu vou demonstrar aqui, eu espero que vocês consigam captar o, o, o som, né? mas é, é um sopro do jabuti. É um sopro bem suave, muito suave, a gente fala que é sopro de bebê, né? E, e esse sopro, ele termina bem suavemente. Por quê? Para a pessoa sentir a medicina é, é, do, do, do rapé e ela não se assustar. Então esse, normalmente, é o primeiro sopro que se faz numa uma pessoa que nunca tomou rapé. Tá? Eu já vi pessoas receberem pela primeira vez um sopro extremamente forte, a pessoa passou muito mal, ficou traumatizada, vomitou. Em alguns casos, é, se ela está no, no início de um, de um ritual de ayahuasca, ela acaba perdendo até o ritual. Cai a pressão, ela não consegue mais tomar ayahuasca, pronto, estragou o ritual dela, tá? Então, esse primeiro sopro é para a pessoa treinar a questão da respiração. Na segunda vez que ela vai receber o rapé, aí você aplica com um pouco mais de intensidade para ela poder sentir mais a medicina, né? E ela já treinou a questão da respiração. Tá certo? Então eu vou simular aqui, não tem rapé, tá? Mas é só para vocês entenderem como é que é o sopro e o tempo do sopro, ok? Vamos lá. Pronto. Simples, suave, tranquilo. Esse é o sopro do jabuti. Tem uma coisa interessante é, eu já ouvi isso de um pajé né, quando eu fui falar a respeito do sopro do jabuti e ele me mostrou um sopro do jabuti bem diferente então eu ainda tenho que pesquisar muito a respeito disso para entender a consistência né, e, e do sopro mas eu já percebi que de uma tribo para outra às vezes o sopro tem o mesmo nome mas a consistência, a potência do sopro pode mudar um pouquinho tá? então o que eu vou passar para vocês é da forma que eu aprendi de algumas tribos mas, eventualmente, pode ser que você tenha aprendido de uma forma diferente. O segundo sopro que eu vou mostrar é o do gavião real. Então, na hora que você vai aplicar, o que você tem que mentalizar é o seguinte. Você tem que mentalizar como se fosse realmente um, um, um gavião descendo, mergulhando, para capturar uma presa. Okay? Essa é a duração do sopro e esse é o impacto do sopro. É um sopro relativamente forte. Okay? Vamos lá? Ele começa um pouquinho suave e ele desce de uma vez só, tá? ele acaba numa pancada seca, ok? Esse é o sopro do gavião real. Existe um outro sopro que é bem famoso, que é o sopro da jiboia. Eu já vi ele ser aplicado de umas três ou quatro vezes dife é, formas diferentes. Tá? É um sopro para limpeza, é um sopro extremamente longo. Tá? Então é bom que a pessoa que vai receber esse sopro Ela já esteja acostumada com o rapé Porque senão ela vai passar muito mal Ela vai acabar respirando no meio do processo Ou vai tentar tirar o tipinho no meio do processo Então tenha certeza de que a pessoa Primeiro, quem vai receber é, Já tem um pouco de prática Para receber o, o sopro do rapé E quem vai aplicar, saiba eu né, já tenha treinado um pouquinho Como fazer essa aplicação okay? Vocês vão ver que é um sopro um pouquinho mais longo Vamos lá? Quando você faz esse sopro, você imagina literalmente uma jiboia entrando pela pessoa e fazendo uma limpeza. Normalmente esse sopro resulta numa bela de uma limpeza, né? ou seja, vai acabar vomitando, vai colocar tudo para fora, mas é perfeito, se a pessoa está precisando disso, está precisando trocar essa energia, é perfeito. Ok? Bom, esses são os sopros de hoje. Uh, eu volto ainda em outro vídeo falando de outros sopros, de outras técnicas, né? Falando mais de algumas particularidades a respeito da aplicação do rapé. Mas eu acho que com isso você já consegue fazer uma aplicação um pouquinho mais interessante, né? E, de novo, respeita a pessoa em quem você vai aplicar. Amanda, mais uma vez, muito obrigado, querida, por ter participado com a gente. E vejo vocês no próximo vídeo. Xavá, xavá!